Hoje eu tenho alguns filmes lésbicos super novos para te indicar. E esse tema ainda fica melhor porque todos eles são brasileiros e podem ser assistidos online e gratuitamente. Gostou? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final que eu te conto como assisti los Vamos lá. <música> A primeira dica de hoje, as mais românticas vão adorar, porque é uma continuação de outro filme lésbico brasileiro chamado Felícia. Então vocês vão poder acompanhar aí a Vida Amorosa da Felícia por um bom tempo, já que esse é um combo, né? De duas dicas em uma. E cada uma delas dura cerca de meia hora. Então tem bastante história. Bom demais, né? Eu já falei sobre Felícia aqui no canal há algum tempo atrás. Para você conferir, é só clicar aqui no card, tá bom? Inclusive, para você não pegar spoilers, eu sugiro que você assista ao primeiro filme antes de continuar esse vídeo aqui. Agora que você está devidamente avisada, eu quero te apresentar Felícia 2, que foi lançado no dia 29 de agosto em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Sua trama acompanha as diversas mudanças que ocorreram na vida da protagonista ao longo dos últimos anos. Após o seu término de casamento com Thales e o fim do namoro com Marina, a advogada está se sentindo incompleta. Quando conhece Sandra, Felícia passará a se questionar sobre seus sonhos e objetivos de vida. Como ela fará para encontrar felicidade? Bom, aí só vocês assistindo pra descobrir, né? Essa história se passa na famosa cidade de Canela, no sul do Brasil. O que mais me deixa feliz em indicar esses filmes pra vocês é que eles são feitos por uma produtora nacional independente que é formada por uma equipe com mais de 80% de seus integrantes sendo LGBTs. Então se trata de um filme sobre a nossa comunidade, feito também pela nossa própria comunidade assim que a gente gosta, né? O nome da produtora é Suprema Filmes e ela já tem vários outros produtos LGBTQIA+, já produzidos e também alguns lançamentos futuros que estão vindo por aí. Eu vim até com os botões deles hoje, ó, pra colorir esse vídeo. <risos> Aliás, agora mesmo em outubro, vai ao ar a mais nova estreia da Suprema, um curta-metragem lésbico chamado Cordão. Quem não conheceu alguém pela internet, né? Me conta aqui nos comentários quantas vezes você já passou por essa situação. Em Cordão, Carla e Letícia também se conheceram online e Um Segredo pode mudar tudo sobre essa relação. Ai gente, o que será, hein? Me conta aqui nos comentários as suas suposições. Bom, este novo filme pode estrear a qualquer momento. Quem sabe até já não foi ao ar enquanto você assistia esse vídeo aqui. Pra descobrir e também pra assistir a todos os outros títulos que eu indiquei aqui hoje, é super fácil. Basta clicar nos links que eu deixei aqui embaixo na descrição. Aproveita quando você for lá assistir aos filmes e deixa um comentário pra eles contando que vieram aqui do censurados, tá bom? Eu vou ficar super feliz! Agora só mais uma coisinha antes de a gente se despedir, tá bom? Para conferir as mais diversas dicas lésbicas e LGBTs em geral, incluindo estresse de 2021, filmes e séries brasileiros e até mesmo gratuitos e online, é super fácil. Basta você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. É isso, por hoje eu fico por aqui, um beijo e te espero lá no Instagram, hein?